Prontos, pandemínios estão em festa, todos alegres, satisfeitos e contentes, porque finalmente conseguiram confirmar o primeiro caso de varíola dos macacos em São Paulo. Olha que beleza! O pessoal estava sentindo falta de uma doença exótica para ficar preocupado, para arrumar confusão, para dizer que temos que nos preocupar, temos que nos isolar todos. A varíola dos macacos vai matar 18 trilhões de brasileiros nos próximos 15 minutos. Segundo Átila, se não trancar todo mundo em casa, se não proibir todo mundo de sair de casa e coisa e tal. Olha que beleza, já está confirmado aqui. É, foi confirmado na cidade de São Paulo, infectado um homem de 41 anos que viajou para a Espanha e está em isolamento no hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Né? É, além desse caso, a prefeitura está monitorando alguns outros casos que tem suspeita de ser varíola dos macacos, mas é o que eu falei para vocês. Outro dia mesmo eu dei a notícia aqui. Ah, chegaram os testes de varíola do macaco no Brasil. Adivinha? Daqui a pouquinho começa a aparecer os casos. Porque é lógico que isso existe. Só que é uma doença muito rara, uma doença muito difícil de transmitir, né? Não é como uma, a, a Covid, ou uma gripe, ou uma doença fácil assim de transmitir. É até mais difícil que a varíola original humana, né? Então, é uma doença que é menos grave que a varíola humana, é uma doença que não é tão transmissível. Mas os pandemínios estão com o coração aquecido agora. Eles têm mais de novo, vou ficar com medo. Daqui a pouco a Rede Globo começa a botar o marcador de mortes infectados de varíola dos macacos lá na, na, no Jornal Nacional todo dia. Morreram não sei quantos, entendeu? Vai, vai aquecer o coração do pandemínio. E claro, como não poderia deixar de ser, vão começar a encheção de saco, né? Já está aqui, ó. O cara dizendo contra todos. Todas as evidências, não tem nenhuma evidência de que varíola dos macacos se transmita pelo ar. É, é igual a varíola humana, ela, ela é transmitida por contato, você tem que ter contato físico com a pessoa que está contaminada, principalmente contato sexual, né mas isso daí, não, contato físico também. Você abraçar a pessoa, é, é, principalmente nas pústulas, tá na, na bolinha ali, você encostar ali, é muito muito muito fácil você se infectar também com esse negócio. Mas não pelo ar, pelo ar não tem nada disso. Não adianta nada usar máscara, mas já vem o pessoal querendo: "Ai, não, eu tô com saudade da máscara". Eu quero usar. Meu amigo, se você quer usar a sua máscara, você usa, porra. Só não vem encher a porra do saco de todo mundo para obrigar a usar máscara, não sei o que lá, porque não tem lógica nenhuma essa merda. Sua doença mental aí de achar que máscara te protege de alguma coisa só, só tá te protegendo aí psicologicamente, só tá mostrando o seu, o seu lado psicológico que ficou danificado com o Covid, né? Mas se você quer usar, meu amigo vai fundo, seja feliz, use com muita mão, use três máscaras, quatro máscaras, porque afinal, lembra o pessoal fala, né? Uma máscara só é pouco, tem que usar umas três ou quatro. Enfim, é, essa daqui é a questão aí da, da varíola dos macacos, já estão querendo jogar isso pro ar, dizer que transmite pelo ar para obrigar a máscara, não sei o que lá, mas não, não transmite pelo ar, a chance é muito pequena. A menos que você faça sexo, ou esteja muito próximo, abraçadinho, a alguém que tenha varíola dos macacos, você não vai pegar a doença. E mesmo que você pegue a doença, fica tranquilo, a doença não é nada demais, é você... pode morrer? Pode, pode morrer, mas a chance é... É muito pequena de novo. É mais um caso de pandemínicos ficando com saudade da pandemia. Ai que saudade daquele negócio, aquele número do Jornal Nacional. Aliás, ainda passa no Jornal Nacional os números lá da, da, da Covid. Eu não duvido que está passando até hoje. Ainda aquele negócio, ninguém mais caga para isso. Mas o Jornal Nacional não ia parar, né? Lógico, tem que contar até fazer 10 bilhões de pessoas mortas por Covid, igual o Átila prometeu, né? Enfim, é isso daí, galera. Já tem gente lá em São Paulo, hein? Se você frequentou sauna gay em São Paulo, toma cuidado. Você pode ter pego o varíola dos macacos.